Como conseguir despertar do sonho do Matrix da noite para o dia? Ilio Melio Tatagrana O que somente eu posso fazer que quando fizer, todos os meus desejos se manifestarão a dez segundos atrás? O que? Preservo com o fim de nutrir Transcedendo, Transcedendo o ser, ser. Com, um com o tom da presença Eu sou, Eu sou guiado, guiado pelo poder da nossa nossa vital. Meu papel é cumprir as ações Meu papel é cumprir Meu papel é cumprir, é cumprir as ações do Cristo e da humanidade A gente nos pediu mais um especial De proteção, poder e força. Para realizar, para realizar esta, conexão. esta conexão, desde a casa aérea da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos Desde a casa no da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que passamos o que tem. ser perfeito. Desde a casa do sol eterno, que a ação correta nos dê a colina, para que desfrutemos os frutos do ser humanitário, desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora, desde a casa interior da Terra. Criador do mundo, do coração, do que Tu que disseste testes dessa inesperação, inclinai teus ouvidos desta humilde criatura, nós acabemos, na glória do teu poder ou que é a minha graça, Ó oh, Pai Amado, fazei que por vossa, vossa vontade tu obtenda a graça que tanto amejo e necessito para minha vida, agora e nada, isto seja que feito fez, pelo nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, instante, todas as minhas, minhas necessidades nada, nada, nada, nada, nada, eu sou a sua abundância e riqueza presente em minha vida e em todo o universo. Eu sou a sua perfeição presente em minha vida agora. Eu sou a sua oportunidade presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor presente. Em minha mente e minha aura. aura, estabeleça um canal cristal. Tudo se sentido. Venha a minha libertação tal, tal, facilidade. para que só as energias as críticas, críticas possam fluir. Tudo é preciso. Vinha, minha, minha. Agora, agora, para todos. Talvez, além de ser a terceira dimensão, para que, que Sterl proteja completamente esta é sagrada experiência e liberte a sanidade. Alegria, alegria. E glória. Glock, Glock. Apela ao Senhor, Glock. décima terceira dimensão, para que Sterl esteja dentro de todos. mais. Realmente, e completamente, completamente tudo a gente, escuro, de arte real. Assim como quebra a quantidade. Remova qualquer coisa, qualquer coisa que não, que não seja, seja de natureza crítica e que exista atualmente dentro deste de de campo, campo, dentro deste sete corpo, corpos, corpos, ou em qualquer aspecto, aspecto de minha existência. De minha existência. Agora, apelo, agora apelo, aos apelo aos Mestres Ascensionados, ascensionados e a e nossos assistentes, assistentes em Cristo, para que remova e dissolva completamente em todos, todos e cada um, de implantes, cada um dos implantes, implantes e suas, implantes, energias, implantes, suas semeadas, energias semeadas, parasitas, parasitas armas, armas espirituais questões, e dispositivos de limitação alto auto autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo para que Completa restauração e reparação, e restauração e reparação do campo de energia original, de energia original, original infundido com, com a energia, com a energia dourada, dourada de Cristo de Cristo. Neste, Neste momento, momento, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu, eu sou livre do Eu sou eu livre. Sou eu sou Tôi livre Peça e as esperanças. Inclinar os seus e desde o de na glória do teu poder, nesta boa, relação particular o que é que possa, dar, este meio, meio revogo, renuncio a, a, a, a vida, todos e cada um, que por vossa vontade, e fidelidade, vó, vó, vó, a a corpo, graças, de fidelidade, de ordem, associação, tanto a associação que, já que não seja e a meu bem, mais vago, agora, nesta, nesta, nesta vida, vida, vida, passadas, vida vidas passadas, vidas retroativas, simultâneas, e que isto seja feito pelo poder de eu, sou, carinho. Nesse instante, todas as bem, bem, bem, minhas necessidades dadas, e desejos são supridas, supridas si agora renuncie, pelo Supremo Deus do Universo. E desistam, e que eu, que eu sou, um universo, universo, eu artefato, artefato, sou a, a sua abundância e riqueza presente em minha vida e em todo o Universo. Eu sou abenço, a sua perfeição presente em minha vida agora.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 Tudo que preciso, vem a mim agora, com total facilidade, alegria e glória. glória. Porque agora, tudo que preciso, vem a mim com total facilidade, alegria e glória, glória? Estou em paz. Tudo está resolvido. Tudo que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 Todos estamos agora levados a nós seres cristãos. Cristo. com o amor de Cristo, nós estamos. Porque eu prometo e utilizo somente o melhor da vida. Crença e as Por que estou tão confortável sendo quem que eu sou? Porque... Porque sou tão respeitado, valorizado eu agora pela a Santa Germana para que, que faço. de Porque Porque chama e por quê? Chama a violência todas as minhas Porque agora e eu sou tão tirado as minhas energias. Retome a mim agora é que você está aqui. Eu acredito. Firmemente em mim mesmo. Agora, por que? Eu peço esses canais através dos quais se drenava a minha energia, felicidade, amor, riqueza prosperidade, sejam dissolvidos com fé Eu peço a ordem da tronca que me liberte das da Por que você se sente tão merecedor de ter um relacionamento? Maravilhoso que o Cristo seja colocado sobre mim nesse instante. Eu peço essa Espírito Santo testemunho que isto se ocorra e assim é. Porque sua autoestima está cada vez mais elevada. é o seno da infinita sabedoria de Deus, é o da infinita sabedoria de Deus, é o da infinita sabedoria de Deus, é o de Deus, é o é o é o de é o da Estou abençoado é o no amor, de é na vida e na vida, e tenho da tanta sorte é nos negócios, da negócios da e nas finanças. É o Por quê? Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor, esta luz intensifica e toda a face da terra eu o reconheço e prende o coração de Deus, todas as pessoas, ser de luz, o Espírito de amor, Paz. em nome, e nome de Deus, pelo poder do Espírito Santo na pela autoridade de meu que será, pela autoridade de eu, o aninho de consagro. A essência pura da energia magnifique, o altíssimo Deus do universo.